É o Rodrigo Wilber do turismo, esse Thiago, cara. É meu, cara. Pode guardar o elogio e começar a fechar a viagem comigo, cara. Você acha que eu já não peguei seu contato, filho? Ah, já é, já. Eu fui pegar meu meu negrone aqui, eu passei ali na posição que você tava minha esposa ali, eu já falei, Ué, é, amor, você, já sei. Se já sei. Você constrói o avião. Você é, é, constrói o avião. O cara constrói o avião, é o cara, cara constrói o hotel, constrói o, o hotel, avião. O se avião. precisar, ele pilota e te leva. É o Rodrigo Wilber do turismo. É, exatamente e ó, se, e, ó, se aeróbico, não, e, for de navio ele vai construir para você também lá o navio, ele vai e ser ele o estuma... ele enche o mar de água salgada para você se precisar, é, Tiago E eu Olá, lembrei Thiago, uma coisa, mano, mano que, você... que a gente fez uma zoeira até, que o Adriano virou o, e Zão, falou o Adriano assim, tá zoando ah, fala. O, Adriano... o Adriano tá zoando mas eu... eu lembrei uma agora que a gente lançou no grupo do WhatsApp do Trezepada que foi assim, o que a gente vai entrevistar sexta-feira?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 Então, primeiro, Nossa, galã, o primeiro, Thiago, o Rodrigo Wilber do turismo, ó, esse corte vai ficar vai, bom, esse corte vai Você pode é até, bom. Lançar, ó, a gente não cobra o slogan se você quiser usar, tá? A gente a faz a mostra gente... grátis, tá? Porque como é um slogan só, a gente faz de graça. É só isso pra, aí. ficar te tem que aprender muito, né, cara? Tem que aprender a caçar o javali, pilotar trator. Tenho, Mas vem tem tá. que... você já teve cliente dando em cima de você aí? Ih, ah. já deu já, I, já já deu Já deu, <risos> já deu. Não vou falar mais nada não precisa, já, Esse silêncio já, já respondeu Nenhuma cliente ou cliente Ou clienta, né, virou para você e falou assim Ah, eu queria tanto ir a França E você faz todo um roteiro Você vem junto É, então, é um roteiro meio romântico Ele para ir sozinho, né, às vezes a pessoa tá buscando companhia Sai tirando até, sobra até a gente enviar Às vezes acontece às vezes acontece. Mas, aí, ó, esse silêncio foi, foi muito Sim, bom. É, esse esse silêncio já foi a resposta. Eu cara, de resposta que demorou pra chegar aqui. O Adriano, já que você citou, <risos> então vamos, vamos fazer uma brincadeira aí, né? A trezepada é. que a gente brinca é uma história que. Um perrengue que você passou, uma zoeira. Conta uma ah, é, trezepada sua aí. Vou é, até colocar. Uma a câmera está em você, meu caro Thiago, agora. É. Conte uma trezepada. Você está focado.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 Você imagina Fala o cara como, ali a porta, ali a porta, assim, no tudo escuro, sem entra pra pô, cativeiro. Você assim. ficou, es... você ficou <risos> esperando <risos> a boné, o Chuck aparecer, né? Não, ele, ele pensou, ele lá, pensou, fodeu, ele... <risos> estou no filme ou Albergue. Não, eu tava, <risos> tava esperando, vai, porra, mais lá mesmo, certo. E você dormiu e... lá, cara? Cara, vai vendo, esse mesmo quarto, ele tinha uma varanda <risos> do lado de fora. Maria. Obviamente, é do lado de fora, uma varanda. E <risos> eu peguei o um colchão... Coloquei na varanda, dormi fora, velho. Só que eu tava, eu tava no verão na Grécia. Então assim, fez um. Tava, um... tava ok. Agradável. Tava agradável. Eu falei assim, ah, cara, aí o sol raiou no dia seguinte. Eu peguei pro hotel. Eu falei, ah, a economia é. tem limite, velho. É, ninguém fez aquele que... comentário, nossa, tem um deus grego na varanda. É, então. Ó, Como é que é? Tem o um que? Tem um deus grego o deus na varanda. Grego. Ixi, é, parece. Elcio, segura, para de beber aí, Elcio. Já acabou, acabou, acabou, acabou. <risos>